Boa noite. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo certo, tudo na paz. Deixa aqui temos. Entrando, temos a, Entrando. Entrando, temos a, a Suzana. Naia, boa noite, aí. Naia. Ah, Naia já entrou? Olha só. Naia, assim. querida, boa noite. A Giovana. Legal. Já estou a postos. olha que olha, maravilha. Isso aí. <risos> Legal. Beijão, Legal. Maia. Beijão, beijão. Silvana também, olha, maravilha. Pessoal do Senac em peso aqui, né? Vemos aqui, <risos> né? Legal. Lacana. E aí, gente? Isso, maravilha, boa noite para todos, né? Como é que foi o mês de vocês? Foi tudo bem? Que estudo está... bem! Nos, nos falamos no papo há um mês atrás, né? Verdade, Exatamente. verdade. Estava com saudade já da gente aqui reunido para refletir, papear, né? escutar, né? Hoje vamos escutar bastante. Uhum, uhum. Né? É sim. E hoje está é é, eleito tá o dia da escuta. Isso, isso mesmo. podia da da essa data, né? Um é, memorando é o dia da escuta, né? É, Uma boa ideia, viu? Boa sim, ideia. E é, vamos sim. só dar boa noite aí para todo mundo que está entrando, né? Uhum. É... É uma uma honra aí estar com todos vocês nos assistindo em mais uma edição do Papo de Hashtag #educomunicação, né? Um projeto do Instituto de Vireducom, um instituto que atua com ações e projetos nas interfaces da comunicação e da educação, né? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Andressa Luzirão, jornalista e comunicadora, professora universitária, gestora do Instituto Devir do junto aqui com os meus super parceiros, que também vão se apresentar. Eu sou a Ivone Rocha, eu sou parceira aqui também, como a Andressa falou, né? para quem não me conhece, também sou professora, e faço parte aí dos projetos do Instituto do Educom. Eu sou o Pedro também sou parceira aqui do nosso projeto e de todo o nosso povo faço compõe os tentáculos <risos> juntos os tentáculos aos nossos tentáculos e sou trabalho com arte com educação e integro um, as nossas atividades maravilha é, só, só explicar para o pessoal que a gente fala de tentáculos né é porque o nosso símbolo nosso símbolo <risos> Nossa, interno terra. né é o nosso símbolo interno é um povo porque nós temos vários tentáculos assim a gente a gente atua em várias frentes sempre nessa perspectiva da educomunicação, mas a gente atua em várias frentes assim tanto que o Devir o Devir em dois anos já tem um monte de tentáculos né o Devir tem projeto aqui projeto ali e a gente vai tocando e, e tocando em poucas pessoas por isso que a gente acaba tendo mais braços né é, são é sonhadores isso. né é isso aí Bom, e vamos tema, então? o tema de hoje é desinformação. Por que não ouvimos, como deveríamos ouvir um convite à escutativa, né? E para falar sobre isso, quem, quem, quem, quem que a gente trouxe? <risos> o professor Carlos Eduardo de Almeida Sá. Enquanto ele entra aqui, que ele está escondidinho nos bastidores aí no nosso estúdio, né? De gravação. É, eu vou ler aqui o currículo dele, tá bom? Pode ser, gente? Sim. O, ele é doutor em Teorias e Políticas em Educação pela Uninove, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, pós-graduado em soci, Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e bacharel em Comunicação Social Rádio e TV pela Universidade São Judas Tadeu. Trabalhou em cinema e vídeo na área de acervos e projetos, Iniciou a carreira de docente lecionando para cursos técnicos de vídeo, publicidade radialismo, e radialismo. Em 2001, leciona para o ensino superior para os cursos de comunicação social. Em 2016, publicou um livro, Uma Viagem de Descobrimento, A Cultura do Ver e do Ouvir e a Sala de Aula, pela editora Todas as Musas. Atualmente, ele leciona para todas as habilitações de comunicação no Centro Universitário das Américas. Edu, seja muito bem-vindo. Olá, gente! É. Obrigado. Esse aqui. Tô... Estou achando tô... que estou muito tô... chique, gente. É a primeira vez que eu faço uma live. Né? Muito obrigado, eu quero agradecer primeiramente a Ivone né, pelo, pelo convite, que foi o primeiro que me aí a Naya, que já está aqui, né? Que me indicou para a Ivone, enfim, faz parte desses tentáculos também, né? É, é. é verdade a Andressa, o Pedro, né, enfim, estou muito feliz aí de poder falar sobre esse assunto, né? comentei hoje um pouco mais cedo aí com o pessoal, só tem que me, me dar uma segurada aí, porque eu me importo muito <risos> para falar sobre isso, e eu acho que uma hora é muito pouco, pode cortar à vontade, mas enfim, estou aqui, né, feliz pelo convite, né, e feliz aí pelas pessoas que estão assistindo, e bora lá. Isso só pode Já significar que você é a pessoa certa, né? Para falar, <risos> para trocarmos hoje. É a, gente a gente se esforça um pouquinho, Pedro. Né? E, ó, e antes da gente começar, é, antes da gente te escutar, né, a gente vai se ouvir um pouco nas manchetes da semana. Para quem está aqui nos assistindo, as manchetes da semana nada mais são que uma dinâmica que realizamos em um projeto que o Instituto Devir desenvolve em duas escolas públicas de Santos, que é o projeto Sim, Memórias é um... em Medo. E nós fazemos essa dinâmica com os alunos, que é um momento basicamente de escuta, né, de ouvi-los. Eles contam as suas notícias pessoais. Então... Como é de prática aqui no papo, né? A gente sempre começa com as nossas manchetes da semana. Ivone, qual é a sua manchete? Ai, meu Deus, eu sou a primeira a falar da minha manchete. É, a, minha, a minha manchete não é muito boa, não, né? Não é, não é nada boa, para falar a verdade, né? A minha manchete é a preocupação toda que eu estou tendo e que eu chamo a atenção de todos também para essa questão do desmatamento na Amazônia, para o, esses incêndios todos no Pantanal, que afetam sobremaneira o clima, né? E aí acabam afetando a nossa saúde muito diretamente, não é indiretamente, como muita gente pensa, ah, isso está acontecendo agora, mas isso vai se refletir daqui a X tempo, não, não, não, não, a gente está percebendo a mudança do tempo, a gente está percebendo... É, esse, esse, essa mudança de clima, né? hoje, por exemplo, choveu muito, choveu de uma maneira que não é não é para chover nessa época, chove nessa época, mas não dessa forma, né? a gente viu o tempo escurecer muito é, o acúmulo de, de doenças, né, o número de vírus, né, a quantidade de vírus que se proliferam com esse desmatamento é muito grande, então a minha manchete da semana é, é essa, é uma reflexão e um pedido de reflexão para todo mundo, para a gente tomar cuidado com o meio ambiente, para a gente proteger, porque isso vai sobrecarregar a gente mesmo e... E agora já, né? Não é uma coisa para daqui outras gerações. A gente tem que se preocupar, de fato, com as futuras gerações. Mas a gente precisa se preocupar com a nossa agora, né? Sim. Porque nós estamos sofrendo com isso. Somos do meio ambiente, né? Acho que é essa consciência que precisa ter. É. é, somos todos meio ambiente. Quem vai agora falar da sua manchete? Para quem você passa, Ivone... Vale. Eu passo, é, na, a gente faz assim, né, na, na, nas nossas atividades, aí a gente passa a bola, né, é a bola né, que a gente passa. Ah, o microfone? Né? É, o microfone e a bola para o Edu, então. Edu, qual é a sua manchete? Olha, eu vou comentar um pouco sobre o que você falou, né, Ivone, eu não tinha pensado, na verdade, numa manchete ainda para falar em algo, né, mas a questão do meio ambiente, eu acho que é... é, é né, já que você falou da bola, né, eu acho que é a bola da vez, aí acho que a gente tem que é, realmente abraçar esse assunto. Né? Não é uma coisa pontual, isso não tem acontecido só aqui no Brasil, na Amazônia, enfim, né? mas isso tem acontecido em vários lugares do mundo, não acredito que de forma acidental, a gente sabe que parece que é, há um projeto muito é né, que envolve as questões da agropecuária, que envolve... Né, todo o neoliberalismo, enfim. né Então, eu uh, eu não consigo pensar em outra pessoa senão o Edgar Morin, né? que há décadas tem falado sobre essa questão, né foi, inclusive, uh, um dos meus referenciais teóricos na minha pesquisa de doutorado, né? e o Edgar Morin vai falar, então, sobre a, uma teoria do pensamento complexo, né? E as coisas elas não estão tão estanques quanto a gente acredita que esteja, né? Tudo tá muito interligado, né? Então, desde uma bituca de cigarro que você joga na rua, que você acredita que é só uma pequena bituca de cigarro que você tá jogando na rua, né? Isso acaba tendo uma relação no todo, né? Então nós falamos de um todo e, e da parte, né? Então essa parte vai afetar o todo. Então é um bairro que acabam tendo enchente, enfim, e pessoas acabam morrendo por conta disso, né? Ah, isso tudo tem um reflexo em todos os sentidos, né? Então, a teoria do pensamento complexo, ela fala muito nessa... É uma coxa de retalhos, né? É um patchwork, as coisas estão interligadas, né? Não tem nada que tá muito estanque, né? A gente viu isso muito frequentemente acontecer agora com a questão do vírus, né? O vírus que sai... Uh, lá da China, né, e que é um inimigo invisível, né, poderosíssimo, né, que está dizimando aí a, a humanidade, mas que também vem para a gente pensar um pouco nisso, né, o quanto a nossa ação, por menor que seja, ou não reciclar o meu lixo, né, ou enfim, até as nossas ações, uma pequena ação, ela pode ter uma reação, uma pequena fala, né, já falando de fala e ajuda, né, ou não ouvir, ou não trabalhar com uma escuta ativa, eu posso fazer com que aquela pessoa fique, inclusive, pior né, do que ela já está, enfim. Então, todas as coisas estão muito ligadas. Eu pensaria muito no Edgar Morin, aí, né, ele fala muito sobre essa educação aí numa era planetária, né? o professor, inclusive, tem uma função bárbara nesse aspecto todo, porque ele vai trabalhar com esse jovem, né? então a, o professor que tem a consciência disso é muito interessante, porque muitas vezes vai ser o jovem que vai chamar a atenção do pai e da mãe, né, sobre, é, sobre essas questões, né, olha, mãe, não pode fazer isso, né, não pode jogar um nicho aqui na rua, né, você tá aqui, eu, estou, mas tem um planeta todo envolvido nisso, né. Bacana, vamos lá então agora, Pedro? Sim, é... Eu, eu, certo. Então, é o Pedro e a Andressa que vai. Eu, eu, não para você, aí, passa, a, você passou tá a bola. Eu, eu posso passe, tocar. e E ele, ele não passou. Ele ficou no ele meio. Veio, o zagueiro ele pegou. pegou, ele pegou, pegou ele no a bola. não foi eu pra que passo a bola? Isso. Você fala com quem está o microfone agora. Você é com o Pedro. O Pedro estava mais empolgando. vai lá, Pedro. A minha notícia, a minha manchete da semana é o seguinte, eu, no auge dos meus 20 anos, da primeira vez que eu poderei participar ativamente da decisão sobre a gestão da minha cidade, não tenho em quem votar porque ninguém sabe ouvir. É uma mentira, é uma grande mentira, é uma ilusão, é uma falácia do ouvir o que se vê. Vídeo, por exemplo, de, ah, o debate, né? tão falado aí na mídia, pelos jornais, entre Trump e Biden, não só isso, como também o que a gente pode observar nos debates nos âmbitos municipais, né, aqui. E aí eu me refiro a São Paulo e Santos, porque foram os únicos que eu acompanhei. E aí, então, a crucialidade disso, né, a crucialidade da gente repensar as nossas forma, a forma de escuta e a nossa forma de sociabilidade também. Acho que é isso. E eu passo a bola então, agora para fazer o gol Saiu do meio de campo, passei a bola para a para Maravilha. Bom, a minha manchete da semana também é uma reflexão. É, nós estamos fazendo uma formação em tecnologia social da memória pelo Museu da Pessoa, uma formação que vai contribuir muito para o nosso trabalho com o projeto Memórias em Rede, nas duas escolas. E eu tenho refletido muito... Sobre essa questão da memória, né? E, e eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente traz hoje, porque essa questão da memória passa essencialmente pela escutativa, né? Que é quando eu vou contar a minha história, eu estou com o coração aberto para que os outros ouçam minha história e os outros também estão com seus ouvidos abertos para ouvir a minha história sem julgamento. Então, é uma coisa que está muito latente em mim, porque eu, né? Enfim, estamos aí com essa formação e eu acho que tem muito a ver. Com esse tema que a gente traz hoje, né, Edu? E já entrando no tema de hoje, é, é, a gente queria que primeiramente você contasse para quem está nos assistindo e para a gente também, que gente quer muito te ouvir, sobre essa sua tese de doutorado, né, essa sua pesquisa em cima de jovens do ensino médio, né? Em escolas, em escola de São Paulo, certo? E Sim. que você contasse um pouco como que você foi motivado a fazer essa pesquisa. Ah, legal. Bom, é. Eu acho que eu conheci um pouquinho esse tema já fazia tempo, muito antes de eu fazer meu doutorado, né, aos 19 anos eu conheci a psicanálise. Né? Uh, e eu fui para a psicanálise com um quadro de síndrome de pânico, com um pouco de depressão, mas era mais pânico do que depressão, enfim. E aos 19 anos eu descobri o que, que era um pouco dessa escuta ativa, né, dessa escuta atenta, né, do papel que o psicanalista tem disso, e nesse sentido, e do quanto isso é curativo, né, do quanto você ser bem ouvido, né, ou ter a escuta sensível, que eu também tenho pensado muito sobre a questão da escuta sensível, né, é, pode fazer bem para as pessoas, né, então com 19 anos aí eu fui, eu me apaixonei pela psicanálise, né, e eu acho que isso depois, quando eu comecei a trabalhar na graduação, né, eu fui ser professor da, de disciplinas de rádio. É, e, e o estúdio de rádio, tem aqui uma aluna minha, Adriana Carvalho, que eu estou vendo aqui no chat, boa noite, Adriana. Adriana, acho que é prova disso daí, né, a gente tinha lá um estúdio, na, nessa época era no Centro Universitário Fiel, e uh, eu fazia todo um trabalho mesmo de escuta das, das peças que eles produziam, né? Então, o, o estúdio de rádio é um estúdio super... É, é, muito bom, né? Com, com uma acústica excelente, que inclusive causava um pouco um, um mal-estar, né? Em alguns alunos que falavam, professor, o silêncio aqui é, é insuportável, por conta dessa acústica, né? E, e aí, aos poucos, eles iam gostando daquele silêncio, né? E, então eles produziam peças que depois eles ouviam. E era muito interessante trabalhar essa questão da escuta no aluno, né? Então, eu acho que na, na, no ensino mesmo da graduação foi que realmente eu, eu percebi aí do poder que tem a escuta. Eu acho que esses dois momentos aí uh, uh, levaram a pensar uma pesquisa, né? Que foi com os alunos do ensino médio. Alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola aqui da Lapa, né? O Colégio Anhanguera. E eu fiz com um grupo de alunos, inclusive meu orientador na época, disse: Olha, você vai passar mesmo esse documentário, porque era um documentário radiofônico, muita gente nem imagina que existe um documentário radiofônico, esse gênero, né? E eu disse, sim, eu quero trabalhar com esse. E era um, era um documentário da Roseli Forganes, que trabalhou durante muito tempo na Rádio Eldorado, como correspondente no exterior, e ela fez um trabalho interessantíssimo, né, sobre a guerra do Timor-Leste. E, e esse é um documentário de 30 minutos, que eu levei para os alunos ouvir minha professora disse, mas você não acha isso é um tema muito pesado? Para os jovens né, de primeiro ano, se não seria legal trabalhar alguma coisa dentro do repertório deles, eu e eu acho que aí está o desafio. Né? Essa distância da temática, alguém que não imagina onde um é o Timor-Leste, e como um genocídio né, tamanho né, é, é capaz de impactar alguém que também está aqui, né? é, sensibilizar, enfim. E, e realmente foi a minha surpresa, porque é, eu pude pegar muitas coisas dessa audição, né, dessa escuta ativa dos alunos. né. Primeiro que eu achava que talvez eles não fossem ouvir por conta de uma série de ruídos que tinha na escola, enfim. E ali eu acabo fazendo um convite à escuta, né, propondo para eles, porque é um convite mesmo à escuta, a gente não não, não não chega falando, não chega colocando, sobretudo com jovens, eu acho que a gente tem que sensibilizar um pouco antes de trabalhar com qualquer assunto, né? falando, olha, sobre o que a gente vai trabalhar, fazendo uma introdução e perguntando se eles gostariam de ouvir. Quase sempre a resposta é sim, né? E, e foi muito interessante, porque cinco minutos depois dessa audição, os próprios alunos estavam pedindo para que os outros ficassem quietos. Uhum. Né? Fica quieto, peraí, peraí. Né? E, e realmente, assim, ao final do documentário, tinha aluno muito, muito emocionado, tinha aluno querendo saber mais sobre o timor, né, sobre todo, todo o genocídio, enfim. Então, me preciso fazer isso Deixa eu só uma palavrinha? olha ah. é, é só para falar da Silvia, a Silvia Vieira. A Silvia foi a nossa primeira entrevistada aqui, né, no, no, no Papo de Educomunicação, e a Silvia está aqui falando que ela busca trabalhar nessa consciência ambiental desde a educação infantil, né? A Silvia, ela trabalha com, com crianças de 4 e 5 anos, né? E, e ela tem um projeto chamado Imprensa Mirim. Então, só queria só registrar essa participação aqui da Silvia. Silvia, um beijo Bacana, grande para você. Beijo, Silvia. Muito bom. A iniciativa. E o trabalho dela, inclusive, tem tudo a ver com, a, com se reposicionar enquanto educador no sentido de pensar como você escuta essa criança, né, e ela é. deixou isso claro, né, é. e o quanto que a partir disso ela pode pensar os seus processos e modos de falar, né, Não, quando você vai entrevistar, enfim. E, assim, talvez entrando um pouco nos meandros, né, da, da sua tese, do quando você pensa o sentido da escuta, o que que você pensa quando você pensa o fundamento da escuta? Então, quando a gente fala do sentido da escuta, né, é preciso pensar na escuta enquanto um sentido, né. Então nós temos aí cinco sentidos, né, uh, e esses sentidos todos aí, uh, pela minha pesquisa, né, principalmente voltada às questões da semiótica da cultura, esses sentidos todos estão exacerbados, né. Uh, são sentidos que estão demorando para ser sentidos. Né? são sentidos que precisam cada vez mais de inputs, precisam cada vez mais disposições para que a gente tenha algum sentido. Né? Então, o sentido da escuta é só um sentido, mas ele é importantíssimo. Né? Então, só para fazer um, um, um paralelo com isso, eu gosto de lembrar, por exemplo, o Baudrillard, quando ele teve aqui no Brasil, em 2007, se não me falha a memória, para a Sabatina da Folha, né? Uh, e dessa sabatina saiu, inclusive, um caderno muito interessante da Folha, chamado Pós-Modernidade, né? Uh, pós né? Será que a morte da pós-modernidade, né? Será que a pós-modernidade acabou? Em relação ao World Trade Center, porque ele veio para falar sobre o World Trade Center, que acontece em 2001, ele vem no aniversário aí, né, desse acontecimento aí, em 2007, e perguntam para Baudrillard né, se as imagens elas são capazes de sensibilizar, né? Porque a gente sabe que uh, uh, sobre o World Trade Center uh, nós tivemos ali talvez uh, o maior evento, muito entre aspas aí, né, uh, da humanidade no sentido de comunicação e no sentido das culturas de massas, né? Nenhum outro evento gerou tantos duplos imagéticos. Quanto o World Trade Center, nenhum, nem a Olimpíada, nem o show da Madonna, nenhum show, né, foi capaz aí de, de, de uh, gerar tantos duplos imagéticos, né? Então perguntaram para o Podrelyá, né? Será que essas imagens, elas são capazes ainda de sensibilizar? E o Podrelyá ele acaba comentando que ele acredita que não, né? As imagens elas não, não estão mais sensibilizando, né? Uh, ele diz: Talvez o caminho para a sensibilização possa acontecer pelo viés da literatura. Talvez a gente consiga se emocionar a partir da literatura, né? Mas acho interessante o Baudrillard dizer isso vindo da França, né? Que a gente sabe que a Europa é o berço da literatura, né? E aí é onde foi, inclusive, a minha pergunta, a minha hipótese ali, né? Será que a literatura ela sensibilizaria aqui no Brasil? E aí onde eu trago de novo a semiótica da cultura, lembrando de um outro sentido, que não é o sentido visual que já está exacerbado, mas o sentido da escuta. Né? Como é que está a questão da escuta? Né? Então, a, a, como é que está o sentido da escuta? Será que esse sentido já escuta? Ele também está exacerbado. a gente fala de exacerbação dos sentidos, nós estamos falando que a gente viu, talvez, muito além do que talvez a gente já deveria ver. Se nós pensarmos, por exemplo, qualquer evento, qualquer acontecimento da cultura de massa, quando aconteceu as, as comunicações de massa, né, um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, o que era uma banca de jornal, por exemplo, na década de 80, era uma, uma coisa extremamente reduzida. Né? A gente esperava um mês para sair a foto do artista na revista, nós tínhamos meia dúzia de revistas, meia dúzia de canais de TV... Né? o que aconteceu depois com a cultura das mídias? Essa eclosão midiática ela foi se tornando maior, quer dizer, então, se eu amplio esse aspecto todo, esse aspecto todo, eu vou receber muito mais inputs, muito mais imagens. E, claro, agora, numa comunicação, numa cultura digital, essas imagens elas são infindáveis. Né? Então, porque, será que a gente está vendo como a gente deveria ver? Né? Existe um teórico que eu gosto muito, que se chama... E será que a gente, desculpa, Edu, e será que a gente está ouvindo da maneira como a gente vê né? também? Eu acho que essa questão da exacerbação dos sentidos ela vai pegar tudo, Ivone. Né? A audição ela não vai ficar de fora. Não ia ser um privilégio. né? O que eu acredito é que hoje nós vivemos uma cultura da visibilidade né, uma cultura e uma crise dessa visibilidade, né? E o mesmo tem acontecido com as questões da escuta, né? Todo mundo quer é, falar, mas ninguém quer ouvir, né? Será que isso, será que isso também não tem uma reação, né? Como nós falávamos lá da teoria do pensamento complexo, será que isso também não tem uma reação no sujeito? Né? Quer dizer, e aquele aluno que, por exemplo, fica ali no cantinho da sala, que muitas vezes o professor diz, não, ele é quietinho, não precisa, ele deixa ele lá, a gente não precisa chamá-lo, né? Como se essa voz desse aluno não fosse importante, né? Então, nós temos aí, realmente... Né? Falando, né? O silêncio dele, como se o silêncio dele não estivesse falando algo também, né? Exato, né? E isso daí é o que eu chamo de cultura, é, é o que eu chamo da, da escuta sensível, né? A escuta sensível, ela está na pausa, ela está na respiração. Né? A gente menospreza a pausa, a gente menospreza a respiração. Né? O que é que aquele que não diz quer dizer? Né? O que é que aquele que não fala quer falar? Né? muito provavelmente ele tem muita coisa para falar isso que eu chamo da cultura da, da, da escuta sensível né é escutar muitas as vezes os meandros aí né as entrelinhas inclusive do diálogo né o que uma palavra ali ela tem a ver com todo aquele contexto né e, e que a gente não vai ouvir essa palavra se eu deixar alguém falar e Edu como é que a gente como você acha que a gente pode trabalhar essa escuta sensível com adolescentes. De que maneira a gente pode trabalhar isso com, com adolescentes? Sobretudo esses adolescentes que a gente trabalha no projeto Memórias em Rede do Ensino Fundamental 2, a faixa dos 11, 14 anos. Primeiro que é uma dificuldade fazê-los ouvir, né? É mas quando a gente faz, a gente obtém bons resultados deles, que a gente viu isso, né? a gente se certificou disso. Então, eu queria saber de você, como é que você acha que a gente deveria trabalhar isso? Eu acho que para fazer um, um complemento a essa pergunta da Naya, a Naya colocou uma pergunta que eu acho que se soma um pouco com isso, e depois ela pode ficar... Então, ela pergunta assim, você diria que esse novo hábito de enviar mensagens de áudio via WhatsApp é mais uma forma de exacerbação ou é um processo adiante para a escuta ativa? E acho que tem essa relação também, porque a gente encontra né, esse, esse recurso também dentro desse processo que a Ivani comentou. Uhum. Então, respondendo um pouco da pergunta da Nay, aí eu acho que bom que pelo menos a gente manda áudio. Né? Que bom que a gente manda áudio. Eu, eu tenho uma coisa com WhatsApp, inclusive a Nay me conhece muito, eu me irrito muito com o WhatsApp, né? Eu sou daquele que eu prefiro ligar para a pessoa, né? Hoje eu acho muito complicado, porque para ligar para alguém você tem que pedir por favor, né? Saber se ela tem alguém horário... Vazão, né? para Parece que é uma invasão de privacidade você ligar, né? É. É. É. É, melhor é. mandar uma mensagem, né? Né? Eu, eu preciso de um... E aí é tão legal, né? Quando alguém te liga, e aí bacana, né? Será que meu dia está tão ocupado assim que eu não posso parar para ouvir alguém? né, será que eu não posso fazer isso lavando louça, né, eu gosto muito de fazer isso, inclusive, quando eu lavo louça, conversar com a pessoa, porque é uma coisa que me distrai, eu acho que é uma atividade muito chata, né? lavar louça, então, é tão bom ouvir alguém nesse momento, né, mas eu acho que é bom que pelo menos as pessoas mandam áudio, né, porque eu acho que é a partir do áudio, a gente tem muito dessa questão da escuta sensível, né, né, eu sempre brinco que voz, é, que, que voz é textura, eu falo muito isso para os alunos, né? ainda brinco da, das cores da, da, da caixa de, de lápis de cor, que antigamente a gente tinha seis, depois 12, depois 24, hoje você tem um, um estojo imenso, né? uma caixa imensa, eu fui ver o um preço daquilo, quase caí, né? de tão caro, é, de quanto. mas aí você tem o amarelo número 42, né? então o que, que é esse amarelo 42 na voz de alguém? Né? Que voz é essa, Amarela 42? É uma voz triste como, né? E eu acho que bom que a gente tem o áudio, pelo menos no áudio ali a gente se orienta um pouco. Eu acho pouco ainda, sinceramente, eu gosto dessa coisa do da, da coisa mais síncrona, né? De, de ouvir ali em tempo real a pessoa, né? E isso em questões de segundos, é, quase a gente detecta um pouco da corporidade na voz, né? Você liga e diz, por que, que você tá assim? Você não viu a pessoa? Né? mas é, são, é um segundo ali da voz da pessoa que ela já te orienta um pouco, né. Agora, Ivone, sobre a, a sua questão do, do adolescente, né, eu, eu queria ampliar um pouco, porque é, eu levei, levantei muito essa questão na minha tese, se o adolescente ele era diferente do adulto, se ele era diferente do mais jovem, e eu acabo chegando que não, né, eu acabo chegando a uma conclusão de que não, são, são todos sujeitos, Inclusive, a minha hipótese era de que esse adolescente ele não fosse capaz de ouvir, né? E foi um engano, assim, foi realmente eu, eu cair no cavalo, né? Porque hoje eu trabalho muito com isso, né? Eu dou aula para a faculdade, principalmente primeiro semestre, e é impressionante, assim, o quanto eles ouvem, o quanto eles aproveitam do conhecimento, de tudo mais. Eu acho que, sobretudo, se a gente pensar na questão do professor, né? se a gente quer ter esse aluno ouvinte, é imprescindível que esse professor ele carregue o que Mohan vai falar que é o eros, né? O eros Moriniano é a paixão, né? Um professor desmotivado ele não vai despertar nada no aluno, né? Então eu sempre gringo, eu acordo uma hora antes de eu dar aula, eu tenho um ritual de tomar banho, de tomar um bom café, né? De estar bem, de colocar uma música, de tentar subir o astral da gente, porque aí é uma troca. Né? mas eu não acredito que isso está só realmente no adolescente, eu acho que isso é isso, geral, é do sujeito, né, Ivone? Inclusive, eu tenho mais, uh, eu posso perceber às vezes mais adolescentes dispostos a ouvir do que gente da terceira idade, né? Uhum. Também não é regra, não uhum. é regra. Edu, é, só linkando com isso que você está falando, tem uma frase muito bonita no seu trabalho, né, na sua tese, de Rubem Alves, que fala exatamente, da, é, da, fala da escuta bonita, né, que eu vou é. até ler, eu anotei porque eu achei linda, a escuta bonita é um bom colo para uma criança se assentar, eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, né, trazendo para todos, todos, todo sujeito, né, de qualquer idade, né? Acho falar. que essa, essa, essa escuta bonita ela é essencial para boas relações, para o bom desenvolvimento, para evitar ruído de informação, né? Exatamente, eu acho que não existe aí, né? Eu sempre digo que quando se fala em vínculos de afeto, o visual ele não é capaz de vincular afeto por muito tempo. Você é capaz de se atrair para uma pessoa que é mais bonita, sedutora, etc e tal. Mas se você vai conversar com essa pessoa e o diálogo não flui, né, esse encantamento acaba muito rápido, né. E o próprio Ruben Alves, uma entrevista que ele me deu, se não me engano, para o João Soares, uma vez ele disse isso, né. O quanto é bom você estar casado com uma pessoa que você é capaz de virar a madrugada conversando com essa pessoa. Né? Então, os vínculos de afeto eles se fazem pela audição. Né? Nós temos grandes amizades, grandes relacionamentos aí que se fizeram a partir do diálogo. Né? Acho curioso, por exemplo, a Aldrin Hepburn, um pouco antes dela morrer, né? isso tem a ver um pouco com a questão do silêncio também, é, perguntaram para a Aldrin Hepburn qual era o programa que ela gostava de fazer aos finais de semana. Ela disse, olha, eu gosto de sair para ir aos, aos bar, ir a um bar, a um restaurante, conversar com as minhas amigas, mas eu me recuso ir a esse restaurante se tiver tocando piano. Isso é muito lindo, porque ela diz, eu vou para o bar para ouvir minhas, minhas amigas, e não o piano. Né? Então, quer dizer, ela está falando aí, na verdade, um pouco sobre essa questão do silêncio que eu, que eu coloco aí, que para mim o silêncio é um grande receptáculo né? É, um, é um grande vaso, é um lugar onde o que, que eu vou colocar nesse vaso, né? os bons diálogos, a, né? então o silêncio é imprescindível também, né? hoje o que a gente vê numa contramão aí são as escolas é, muito numa contramão, né? quer dizer, parece que fazer barulho é o grande barato, e que a gente entende isso, por exemplo, numa atividade como educação física, né? que a gente está lá no pátio e tal. Mas será que esse pátio, estando ligado a uma sala de aula, o quanto essa aula é capaz de fluir? Se nem o professor consegue ser ouvido, que espécie de receptáculo é esse? Né? É, e se Ou ao o professor consegue ouvir? Pode falar, Ivane. Não, ia dizer, se nem o professor consegue ouvir, como é que você vai, vai esperar que o aluno ouça, né? É, eu só queria só, é, só lembrar aqui a participação da Renata, a Renata, Renata. Alves, ela é, ela é coordenadora pedagógica de uma das escolas que a gente <risos> trabalha, Avelino Belino da Paz Vieira, e ela está falando aqui excelente abordagem, escuta sensível, adorei, né? E a gente tem pergunta também aqui do Marcos Augusto Ferreira, que ele fala assim, com relação ao potencial de sensibilização, o Pedro colocou aqui, é preciso pensar o que é isso que queremos como literatura sensibilizadora, é aquela relacionada aos cânones europeus? Creio que não, a importância da sensibilização... Via literatura acontece justamente em campos opostos, na né? escuta das linguagens da periferia, por exemplo, no entrelaçamento de outras literaturas e linguagens, em outras escutas. Será que é necessário escutar as outras linguagens e gramáticas que estão fora? Né? É isso, né? É isso. Eu acho que se a gente pensar aí, né, no sentido semiótico, né? a questão do texto que pode ser lido esse texto não precisa necessariamente estar num livro né uma imagem é um texto né e, e, a, a, ler o grafite é uma espécie de leitura e aí realmente eu acho que a, a, a, o que o Marcos fala tem muita muita razão sim né eu acho que inclusive saindo né dos muros da escola eu acho que ler o bairro ler a comunidade né? Eu cortei a Andressa, deixa ela falar agora, desculpa, Não, Andressa. não, não, vai, vai porque tá, tá muito bom isso aí que ele está falando. <risos> Depois eu volto, não tem problema, manda ver, Du. Não, não mas acho outra, foi muito pode interessante. Pode falar, você pode falar. Não, era do, do assunto anterior que você estava falando, né? É, é, Ou ao contrário também, né? O silêncio, né? Quando é uma escola muito tradicional, que... que enfim quer manter esse silêncio né de modo que as pessoas também não possam não podem falar e o quanto isso acaba também inibindo um pouco frustrando um pouco a criatividade né a criatividade do aluno acho que é fundamental né e aí também juntando com essa questão do que o Marcos traz estava respondendo essas inúmeras leituras que a gente tem hoje né é muito além muito além do livro né acho que também é uma uma escuta que as escolas, trazendo para o âmbito da escola, as escolas precisam ter essa escuta de que as leituras hoje, elas vão muito além do livro tradicional, né? Como você bem disse, é, a leitura tá num, tá também, está também num game, está também num vídeo, está também... né? no corpo, Andressa. Está é... no corpo, né? Está no, né? no corpo, né? Voltando aí para a semiótica da cultura, está na corporeidade né? Eu sempre brinco com os alunos que a gente tem um dicionário aqui, né? que uma uma sobrancelha erguida ela é uma frase, né? E que isso vai começar lá com Darwin, é Darwin que vai fazer esses primeiros estudos, né? Mas que no campo das ciências da comunicação só é a partir da metade do século 20, né? Que a gente vai trabalhar o um corpo como uma a chamada mídia primária, né? Como primeira forma de, de comunicação antes do rádio, antes da televisão, antes de qualquer coisa. Isso é muito importante, né? Se eu souber ler um pouco, se eu me dispor aí a ler um pouco, né? A face do outro, que o corpo do outro é, quer dizer, já é muito interessante, né? Na simiótica, a gente costuma dizer também que gente é ambiente, né? Gente é ambiente, eu acho isso muito interessante, né? A gente sente o ambiente dependendo das pessoas, né, é muito curioso isso. Então, é, é, quanto de informação esse corpo todo não tem, né? E essa questão da, dessa mídia primária, né, dessa mídia primeira, desse início, né, dessa primeira forma de comunicar, quando a gente pensa na psicanálise, a gente tem essa coisa de, como você colocou, da gente olhar o outro, mas a gente pode olhar como a gente está falando sem perceber, né, porque às vezes a gente não se escuta, né, às vezes a gente não traz a escuta para si, não consegue perceber o que, que você está dizendo que você não está ouvindo e por que, que você sofre por isso. E isso, se a gente cruzar, por exemplo, fazendo um grande cruzamento que vem na minha cabeça agora, quando o Paulo Freire fala da pedagogia da autonomia, há de se ter a autonomia de se ouvir também. Né? É assim, me veio essa reflexão agora, o quanto essa. Da, sobre a relevância né, do, do pensar ouvir dentro do âmbito da educação ou das práticas educomunicativas, né? Uhum. Então, eu pensei aqui em quatro aspectos para comentar com vocês sobre a questão da escuta do ponto de vista da comunicação interpessoal. A minha é. comunicação com o outro, né? É, um dos pontos é realmente esse, né, Pedro? A gente não sabe se ouvir, né? A gente não se escuta, né? Então, aquele tal receptáculo, a gente quer preencher com tudo que há de muito uh, uh, barulhento, às vezes. né? Então, muitas vezes, eu preciso estar em casa, preciso estar com música, televisão ligada, eu preciso estar o tempo todo em contato, falando. né? E aí, realmente, eu não cultivo o silêncio. A própria meditação é uma coisa que ajuda muito nesse aspecto. né? Se eu se eu me ouço, né? eu tenho mais facilidade de ouvir o outro. Então, eu acho que isso tem muito a ver né, com essa autonomia que você comenta também. né? Eu acho que um outro aspecto nessa é, questão da comunicação interpessoal é que muitas vezes a gente acha que conhece as pessoas. né? Então, tudo é muito previsível. Eu já sei o que ela vai falar. né? Então, se eu já sei o que ela vai falar, por que, que eu vou ouvir? Então, eu já interrompo o discurso. né? Então, que ela fala... Trocando em miúdo seria mais ou menos como a gente andar sempre na rua, né? E aí eu não presto atenção no caminho, porque eu já conheço aquele caminho, né? Então é uma coisa muito interessante que uh, muitas das vezes as relações, quanto mais próximas, menos a gente tem a escuta, menos a gente tem a escuta ativa. Ah, porque eu já conheço meu marido, eu já conheço minha esposa, eu já conheço, já sei tudo que ele vai falar, então não preciso ouvir, né? E, e, e, às vezes, isso acontece em sala de aula também, né? Isso acontece em todos os âmbitos. Uma outra questão que eu acho, né? É, é, que eu trouxe aqui, um terceiro ponto, né? Seria que as pessoas, elas não têm curiosidade de entender o outro, né? Então, geralmente, assim, a, a gente fala, ou ouve, melhor dizendo, para responder. né? quase que uma coisa reativa, né? Então, você diz assim, olha, eu acordei o dia eu não estou muito bem. A pessoa diz, eu também não estou bem, olha, eu não estou legal, eu também estou com febre, ontem eu fui, eu, eu, eu, eu, eu, né? Então, a gente sabe que, na, na verdade, quando o ego, ele, ele entra, a escutativa cai. Não tem como ter as duas coisas, né? Uh, uh, Para a senhora da cultura, insisto em trazer, porque ela é referencial teórico, né? Uh, ver está atrelado ao fazer. Toda vez que a gente vê esse ver propõe a gente alguma ação. Então, quando você diz assim, deixa eu ver a foto, se deixa eu ver a foto, vem acompanhar um o pegar a foto. Você está no restaurante ali e, e, e está numa fila, vagou um espaço, você já vai ver, teu corpo já vai para lá. Né? Então, esse ver está muito relacionado ao fazer, né? O ouvir é o contrário né, para ouvir, basta ser passivo. Basta que a gente esteja passivo, a gente precisa se abrir para o outro, né, e para ir, para eu me abrir para o outro, eu preciso deixar esse ego um pouquinho de lado, né, o, o, tem um teórico que eu gosto muito dele, inclusive estou com o um livro dele aqui, essa questão da escuta é uma questão antiga, gente, né, Plutarco foi um filósofo que viveu 100 anos depois de Cristo, né, e ele escreveu esse livrinho, que para mim eu amei, eu descobri na época da, da, do meu levantamento bibliográfico, né, da pesquisa, aqui publicado pela Martins Fontes, e para o escreveu um livro para os alunos dele, porque ele estava incomodado com essa questão, o nome do livro é Como Ouvir. Né? ouvir. Veja que é uma questão que 100 anos depois de Cristo ele já estava incomodado, as pessoas não sabiam ouvir. E aí tem uma coisa muito interessante, que ele diz... É, quando uma pessoa te convida para que você seja um ouvinte, você deve se sentir como se você estivesse indo ao banquete. né Eu acho isso muito nobre, porque a, a nossa maravilhoso. tendência... Hoje, maravilhoso. né A nossa tendência hoje é exatamente o contrário. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, que ouvido não é pinico. Né? Então, você despreza, você exclui o outro, você exclui a fala do outro, nada do que ele tem para falar ali, para mim, é interessante. Né? Então, quase sempre tem muito disso, muito dessa relação, né? de você falar, a pessoa ela, ela não te ouve ali, ela quer responder, ela quer também ali, né? e aí fica cada um falando um pouco mais alto. Né? Aí, nós, chegando ao Rubem Alves, ele vai falar da, da voz fálica, né? O que, que é essa voz fálica? É a voz peniana mesmo, aquela voz que penetra né? e, e que muitas vezes agride, a gente vê isso em sala de aula. Né? Eu, muito muito... Muito... Eu, eu, eu, eu, eu fui fazer minha pesquisa em 2011, 2012, na escola, e eu fui para fazer esse trabalho com professores, eu entrei e a professora, quando foi me apresentar para o grupo da sala, ela já chegou, mas assim, sem exagero nenhum, parecia, parecia uma coisa de, de... Eu me senti quase que numa penitenciária, apesar de nunca ter ido para uma penitenciária. Mas a, a, o grito, né? lá ah, Todo mundo para o seu lugar! Vou falar! Aparece né Uma pessoa, né? Então, essa é, é tal voz fálica, né? É, e eu, eu tenho uma experiência, por exemplo, dando aula, eu levei um tempinho, uns, uns bons anos, aí porque eu comecei a dar aula com 21 anos, para o ensino médio. Então, eu tinha alunos que tinham muito mais idade que eu, e, e, e eu, o meu maior sonho era ter barba, para poder parecer um pouquinho mais velho ali. né <risos> Mas ele ganhou um pouquinho de tempo ali para perceber que os conflitos, eles não devem ser, não devem ser resolvidos com essa voz fala porque a voz fala que ela desmonta, né? ela é muito mais afugenta, ela, ela ela assusta, ela espanta, ela não convida ao diálogo. né? E depois de um tempo eu descobri isso, que tem uma coisa que funciona bárbara, de maneira bárbara, é colocar uma cadeira no meio da sala para ouvir esses alunos, na direção deles. Eu não tenho que estar em pé, eu tenho que estar no meio deles. E eu peço, uma, vamos fazer um círculo. Eu digo o que está que pegando, vamos lá, vamos conversar, né? E aí é ganha-ganha, não tem ninguém que perde nesse tipo de relação. Sim. Nossa, que lindo isso, né? Essa, essa... Depois que você é, deu esse comentário, eu fiquei pensando assim, do, do quanto isso me parece verificável, né? E, e do quanto isso me parece verificável no âmbito da nossa organização política, né? O quanto essa, o quanto essas relações.. Não, mas que obliteram um ouvir, né, que ignoram esse outro, é, influenciam, o, na verdade, são influenciadas pelas relações de poder, né? O quanto tem de poder no silenciar, o quanto tem de poder em ignorar, né? Essa, essa, essa questão, é, é, assim, né, para ficar para mais uma reflexão aí para nós. E, e assim, se a gente for falar de desinformação, é muito poder envolvido, né? Porque a gente está envolvendo aí é, exatamente aquilo que movimenta a ação, que é a informação. Você não é desinformado. Né? Tem, uma, tem uma frase também, Edu, no seu trabalho, na sua tese, muito interessante, que você fala, né? É muito além de escutar bem mas compreender o mundo, as pessoas e seus dilemas. Acho que tem, isso tem muito a ver com a desinformação, que é esse, esse escutar nas entrelinhas, né? esse ver é, muito além daquilo que está escrito. Né? Acho que já entrando no tema da desinformação, é, como que você linka né, essa, a questão da expectativa ou da forma dela e com a, é, a desinformação, que é uma situação que a pandemia acho que acentuou ainda mais, né? Eu acho importante dizer que ouvir é uma condição essencial para todo tipo de aprendizagem. A gente não aprende se a gente não ouvir, não adianta. Né? É, do ponto de vista uh, da, da mídia, né, do ponto de vista da comunicação, agora eu não falo sobre o aspecto da comunicação interpessoal, né? uh, eu acho que nós temos hoje, ainda, eu falei da mídia primária, né, nós temos a mídia secundária, que ela surge lá com a escrita, né, e vai, acaba indo depois para... Nossa, vocês sumiram para mim, só eu me vejo aqui. Agora sim, voltou. Tô... Me assustei com o meu cara. Eu vi desculpa. É, mas... é, nós temos, então, a mídia secundária, que é essa mídia... É, que surge lá com as escritas, mas a gente vai ter isso nos livros e tudo mais, né? E a gente tem também a mídia terciária, né? Que vai surgir lá com o rádio, com a televisão, com o telégrafo, né? Já essa mídia terciária, que, que hoje nós temos aí na cultura digital, inclusive, é, é uma mídia que ela decreta a questão muito da, da efemeridade das informações, né? É, então, o rádio é muito assim, quer dizer, é, eu ouvi agora a mensagem, se eu não ouvi, a mensagem passou. É, a televisão é assim, internet muito mais, um F5 mudou tudo aquilo. né? Então, o que eu acredito, na verdade, em, a, a, acerca do aspecto da desinformação, se a gente comparar a mídia terciária com a mídia secundária, a mídia secundária é a mídia da contemplação, você não consegue entender um livro se você não ler esse livro inteiro, e para isso você, de novo, precisa do tempo. Então, o aspecto do tempo é um aspecto muito importante hoje, né? e que a gente tem perdido de vista. Né? A gente acha que a gente não tem tempo, e a gente né, vai colocando cada vez mais coisas para fazer, enfim, na nossa agenda, né? de maneira que tudo que a gente acaba vendo acaba ficando de maneira muito superficial. Né? Uh, na semiótica da persiana, nós falamos em primeira idade, secundidade e terceira idade. Né? Então, essa primeira idade aí é o um aspecto mais sensível, né? mais hipotético da mensagem, né? essa mensagem que não está muito clara. Eu sempre é, faço uma analogia com as questões das manchetes. Né? Por uma manchete, você não entende toda a notícia, mas é, quando você abre ali um Uh, um portal, uma página, né? você tem ali 50 manchetes, sei lá quantas manchetes ali, e todas elas você vai lendo de maneira que você não aprofundou aí, né? você não entra nem numa secundidade que nós chamamos, né? que é a corporificação desse signo onde a gente consegue entender de fato e dar nome às coisas e dar nome às pessoas, aos fatos, né? muito menos há uma terceiridade, né? que quando você Realmente articula tudo aquilo que você leu com o momento que você vive e tudo mais. Então, de maneira que eu, eu tenho a impressão né, que quando nós saímos dessa contemplação muito característica da, da, da mídia secundária, do ler, ler com calma, né, e ler o livro, e realmente ler o artigo. Né? Então, e a gente quase se sente numa obrigatoriedade aí de, de entender tudo, né? Mas isso não é uma coisa que acontece puramente no no, no, no campo uh, visual da, da internet e tal. Eu sempre lembro da Marilena Chauí, né? Quando ela vai falar sobre o telejornalismo, então tem uma coisa que eu até comento isso em aula com os alunos dessa fala da Chauí que eu acho bárbara. Ela diz: olha, o telejornalismo ele minimiza ele distancia e ele infantiliza o fato. né? Então, o que acontece? Eu tenho ali 15 manchetes, essas 15 notícias, melhor dizendo, elas vão passar num prazo de 30 minutos ali, então, de maneira que eu vou dar dois minutos para cada notícia, então, quer dizer, eu não aprofundo nenhuma delas, né? e, e, e praticamente fica como se nós vivêssemos aí de uma maneira uh, uh, uh, esquizofrênica né, porque eu ajo de uma maneira, eu penso de uma maneira, eu, né, então, é, quer dizer, eu falo ali que morreram 200 pessoas num terremoto e a próxima notícia me pede para eu tomar nota da receita de empadinha, então pera, né, que, que sentimento que eu tenho, que percebe? aí eu acho que é onde entra muito essa questão da desinformação, eu acho que a gente talvez precise pensar de novo, não só na questão do silêncio, mas na questão do tempo, eu sempre comento isso para os alunos. Olha, se você quisesse assim, conhecer mais sobre o assunto, leia mais sobre ele. Em vez de assistir um telejornal, assista um documentário, uma reportagem de aprofundamento que vai ter ali 20, 30 minutos, às vezes uma hora para falar sobre o assunto. E isso tudo também não é garantia de informação, né? Mas eu penso um pouco nesse aspecto, né? Assim, quanto a gente deixou de contemplar, né? Com a, a mídia terciária porque tudo precisa ser né, o tempo todo substituído, substituído, a gente tem uma indústria da informação aí, que ela é voraz, né? então, quase tudo eu fico num aspecto muito reducionista, muito superficial. Muitíssimo interessante, né? porque quando a gente pensa essa questão dentro do sistema que a gente vive, a gente vê claramente né, quais são aí, para falar de Foucault, os incidiosos mecanismos de sujeição postos aí, né, assim, tá ali, você tá se sujeitando, mas você acha que tá se sujeitando, e aí o lance de não se ouvir, né, porque você tá se sujeitando, não sabe pelo que você tá se sujeitando, mas sabe que tem que se sujeitar, e aí você corrobora com hum. o processo amplo de desinformação, né, assim, você, porque a gente tem esse sentido que até a gente discutiu num, num outro encontro, né, o quanto que o processo de desinformar massas, ou, né, desinformar massas pode ferir a democracia, né, uhum. e, e aí o quanto que o ouvir entra como um, como um elemento constitutivo de um processo revolucionário, até, se, se quiser, não vai ter uma revolução se a gente não se ouvir, não vai ter outra educação se a gente não se ouvir, né, assim, sei lá, vê na minha cabeça. Não, Com certeza. É do micro para o macro, né, Pedro? É do micro para o macro, né? É um processo, mas que eu acho que começa em cultural, casa. Né, é cultural, né, Edu? É cultural isso, isso né? Cultural. Sim, sim, é cultural e é, e, e é, de uma certa maneira, muito provocado pela grande mídia, né? Muito provocado, né? Porque não há interesse na grande mídia em fazer com que haja uma escuta é um modelo padrão hegemônico, né, que, que se sustenta, né, e, e quais são as alternativas a isso, né, é, é muito também essa coisa, da, você falou da indústria, da notícia, da informação, né, é, é muito essa a, a aceleração do tempo, né, tudo, é, tudo está acelerado, né, e aí não se para, né, para esse silêncio, para essa escuta, inclusive com a informação, né, é, então eu já recebo uma informação, eu não escuto essa informação, eu já compartilho né? eu não, não sei nem da onde ela veio nem a escutei direito né? é. mas estou compartilhando o projeto já me basta né? é, só manpete e... ali já me basta mas eu queria pegar um outro aspecto acho que daqui a pouco está acabando o tempo só para é, tá tá comentar né? eu, eu gosto sempre de fazer um paralelo entre a cultura do ver e a cultura do ouvir a minha pesquisa foi um pouco sobre isso né? por que, que eu falo isso? Porque existe é, é, muito um incentivo sobre a questão da visibilidade. Né? A gente tem as mídias sociais, que é ok, a gente sabe, quanto Instagram, Facebook, a gente se coloca lá, né? então eu preciso é, é, aparentar, eu preciso ter a imagem do bom pai, do bom aluno, do bom tudo, e isso né, nessas mídias sociais, mas a gente não tem o mesmo incentivo em quase nada do ouvir. Né? É, é, é. Então, se você pensar, por exemplo, né? eu, eu, tenho, eu tenho um exemplo muito muito interessante, eu gosto muito de musicais, né? e, e eu assisti Les Miserables com a minha mãe, né? e, a primeira vez que teve aqui no Brasil, e eu amo, é o meu documentário predileto, o meu, meu musical predileto, e ela gostou tanto, que quando saiu em cinema, eu fui levá-la para assistir, e eu peguei o ingresso na, no, no, no antigo Cine Belas Artes, e foi como fã mesmo, aquele quase tiete, né? um adolescente ali, só pontei a vida, né? <risos> é, nossa, eu peguei um dos últimos lugares para poder ver melhor, enfim, né? E, e, e, de repente, começou o musical, enfim, a primeira cena, uma orquestra maravilhosa tocando, e eu reparei que só tinham duas caixas lá na frente funcionando. Ou seja, como se eu estivesse assistindo um musical com radinho, né? <risos> Aí, aqui eu falei, minha mãe não entendeu nada, eu disse, o som está péssimo, as caixas do fundo não estão ouvindo, porque era a primeira sala ali do Belas Artes, muito grande, e eu descia de casa, eu falei, meu amigo, só tem duas caixas lá da frente funcionando. Ele, ah, realmente, essa sala está com problema mesmo, no, nas caixas de sol e tal. Eu digo, meu amigo, é um musical, eu, eu vim aqui para escutar, né? Então, assim, ah, não, olha é o que tem, o que tem para hoje, então basta que você veja. Estou né? dando só um exemplo, assim, né? mas como, como a gente desconsidera a questão do ouvir, da escuta, não é, não é prioritário. Né? A gente tem muito disso aí no, nos nossos hábitos. Né? Então, voltando lá para a né? então eu marco onde o meu happy hour? Eu marco num barzinho. E aí, quer dizer, isso é péssimo. Né? Quando é que eu vou ouvir o meu amigo ali naquele barzinho? Balada muito menos, que a balada é de jeito nenhum. Se você vai falar com alguém, você grita no ouvido da pessoa, né, então quer dizer, eu acho interessante a gente poder pensar mesmo, como a gente escolhe alimentos, como a gente escolhe as coisas para a vida da gente, escolher, né, o que é melhor para escuta, né, se permitir que o outro se coloque, que enfim, o outro também fale, né, hoje, aliás, eu acabei falando muito mais aqui, mas é o que eu disse para vocês, né, eu sou... Mas é uma delícia. uma delícia porque assim você está falando e vem várias reflexões assim do quanto a gente é necessária a escuta, né? E eu tô, me desculpem, mas eu tô com o um filme Coringa que eu assisti muito recentemente na cabeça e o quanto um personagem Coringa só precisava ser ouvido, né? Então eu acho e o quanto ele é, a, é um exemplo ali de tanto dos personagens da vida real que não são ouvidos, né? Então você faz, a gente é preciso fazer várias conexões, né, com essa questão da escuta, com tudo, com a vida, enfim, é a vida, né? É a vida. É, temos aí um, um comentário é isso, né, do do Marcos querem e, ler? Vou, vou colocar aqui para nós. É um comentário, uma reflexão, uma, uma boa reflexão aqui para nós. Então a afirmação do Edu sobre a dificuldade de ouvir até mesmo quem está próximo me remete à música do Caetano Veloso que diz: de perto ninguém é normal. Uhum. E a frase de Milor Fernandes, como são maravilhosas aquelas pessoas que não conhecemos muito bem. A quantidade e ao mesmo tempo aí é ele falando, né? A quantidade e ao mesmo tempo a efemeridade da informação prejudicam a reflexão. E as relações de escuta, gerando essa espécie de impaciência com o outro que está próximo? Total. É. Isso tem a ver com aquilo que nós falávamos, né? Sobre a passividade, né? É, no momento em que alguém me convida para uma escuta, né? É, é, o quanto eu tenho que deixar um pouquinho o meu ego de lado? E não é fácil, porque a gente também quer ser ouvido. Né? Esse é um exercício, não é uma coisa fácil né? Você quer ouvir, mas você também quer ser ouvido. Mas eu acho que é possível, é um treino, né? Eu acho que isso a gente consegue perceber. Quando a gente tá ali uma mesa, por exemplo, de um bar, de um restaurante, por exemplo, conversando, o quanto você falou de você, o quanto você ouviu do outro, né? O quanto da minha conversa ali, né? eu faço muito isso com o Uber. Né? cuidado dos motoristas, assim, porque eu, eu faço sessões genéticas com eles, assim, puxando, né? puxando, e sempre tem ali um telefoninho, um remedinho que eu possa indicar, alguma coisa, ó, por esse lugar mas esse mas aí eu fico no lugar do Freud mesmo, o divã é dele, né, na vida. É, eu estou tentando manter as minhas cinco estrelas no Uber, né? E eles gostam. Né? <risos> Estamos chegando no fim, né, gente? Acaba falando mesmo. uma coisa bacana, né? Ah, olha que bacana. Para nós, profissionais da massoterapia, o ouvir é extremamente importante. A leitura do corpo, a expressão facial, tudo fala. Né, Edu? Já é um diagnóstico, né? Já é ali, a gente já tem semiótica nessa fase, né? A gente já tem leituras textuais né, na face. Sem né? dúvida. E no corpo também, né? No corpo, de maneira geral. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente vai estar sempre falando porque estamos vivos, né? E... A, Tati, a Tati também falou só para. É... Sim, sim. Gente... sim, sim, destacou aí. Quando se é professor, é mais difícil ainda ou escutar. É, Tati, sobretudo quando você tem salas com 40, 50, 60, 80, 100 alunos, né? Como é que fica isso? Mas é muito curioso, Tati, porque é, quando você se deixa esse, essa brecha, né? o Edgar Mohan vai falar sobre essa brecha, né? Essa brecha de quem... do que é possível aí, né? É, muitos dos alunos, eles entendem isso. Né? De maneira que, assim, eu já tive ao final da aula... Aluno me falando de aborto, aluno me falando de, de sexualidade, aluno me falando, né, porque eles precisavam de alguém que o que ouvisse, né, e, e dali a gente tem uma relação muito muito mais alicerçada, né, mas eu estou sempre muito atento a esse que não fala, né, esse que não fala de verdade me preocupa bastante também, assim, né, de trazê-lo, eu acho que aí a gente tem um exercício de inclusão, né, Bacana, o papo tá, bom, né? o papo tá bom, é mas... Muito bom, mas a gente tá chegando no fim, né? É, eu só queria lembrar o pessoal que está aí participando que o nosso próximo papo de comunicação vai ser no dia 26 de novembro. É, a gente vai contar com a presença ilustre de um outro professor, né? Uma outra presença, presença ilustre, do professor Norval Baitelo Júnior, que vai estar aqui com a gente, ele vai falar do corpo sentado, né? ele vai uhum. falar de um monte de coisa né? interessante também para a gente, e está e todo mundo convidado, vai ser nesse mesmo horário, mas vai ser numa quinta-feira, dia 26 de, de novembro, nosso próximo Papo de comunicação Papo uma de hashtag. hashtag. É uma ótima sequência aí depois do Edu, né? Porque com essa fala toda do. A gente queria ficar aqui escutando, né? Mas também, é, para quem está assistindo, às vezes pode ficar um pouco mais cansativo, mas ficaríamos aqui horas, né? Tomando a nossa água, nosso café e te ouvindo. Eu só queria lembrar aí, né, que eu fui cria do professor Norval Baitello, né? Fui aluno dele na PUC. Né? e o livro dele, A Era da Iconofagia, foi o livro que me inspirou, inclusive, aí vocês perguntaram sobre inspiração, né? inspirou também minha pesquisa. Né? Ele tem ali né, a cultura do ver e a cultura do, vir, do, do ouvir nesse, nesse livro dele. O que eu fiz foi tentar articular a temática do, do professor Norval Baitello com a teoria do pensamento complexo, mas eu sou fã de carteirinha. Que legal. Então você, ó, você vai ser. Espero que você consiga ser nosso ouvinte aí. Mais do que presente. Vai cair numa terça, numa quarta? Sim, vai cair numa vai quinta. quinta. Uma quinta, eu estou né? não, não tem problema, a... você ouve depois. Eu ouço depois, com certeza. É Mas feliz Até de saber bem. por aqui. Bacana. Maravilha, Edu. Nossa, a gente agradece muito a sua participação, como eu disse. Ficaríamos horas aqui te ouvindo, né, é muito bom ouvir, é, é estar com o coração aberto para ouvir, né, e acho que isso foi o que fizemos nessa noite, e todas as pessoas aí que puderam nos assistir também fizeram. Só agradecer. Eu quero agradecer fora o convite, eu quero agradecer todo mundo que esteve presente, aí, minha irmã, Naya, Leandro, que eu vi, a Adriana, as pessoas que eu, que eu vi aqui, no nome, né, no chat, muito obrigado aí pela presença, muito bom ter você aqui, ah, né, é. é. e agradecer aí a Ivone de novo, Pedro, Andressa, pelo, pela oportunidade. Oh, sim. Edu, a gente pode colocar o link da sua tese de doutorado, caso a pessoa é. tenha? interesse. É, Vamos é, colocar, é. colocar pessoal, né? Uhum. Você tem aí, Fácil, para colocar? Eu tenho, eu tenho sim, vou pegar aqui. Ela está disponível vou... para a leitura, tá, não tem... Maravilha, realmente foi, foi uma grande aula, né? Foi uma grande aula que, apesar de termos ouvido muito, não teve nada de bancário, né? Pelo bancário. Que foi muito legal. Foi uma, uma escuta do diálogo, né? Foi muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Agradeço ah, mais, mais uma vez. Pelo... muito obrigada, muito obrigada. Está convidado para vir outras vezes, viu? Fica, fique à vontade. Todos os meses a gente tem um papo de educomunicação. E, e quando você quiser, está disponível aí para você. Tá bom? Eu e a gente Espero. informa sobre os próximos também. Com certeza. Espero ter fortalecido aí uma parte dos tentáculos. Com, ah, certeza. Certeza. com certeza, com certeza, muito bom. Obrigada, noite. Obrigada. obrigada. Obrigada, Ivone. Obrigada, Pedro. obrigado a todos que estiveram com a gente nessa né? escuta boa. Boa noite, boa noite, muito obrigado. Boa noite, boa noite.